Jana, tenho muita sudorese noturna. Isso tem alguma coisa a ver com sonhos? Não, tem mais a ver com a psicossomática, tá? Sudorese, que é uh, uh, o fato da pessoa transpirar muito, tem muito a ver com medos, né? E Quando nós temos medos, nós não transpiramos, além do comum? Então, tem a ver com medos. O que será que acontece durante a noite? Passe a aplicar mantras, né, energização antes de dormir, se blindar de alguma forma. Existem inúmeras técnicas para você fazer a blindagem, para você pedir para que seja encaminhada para a luz. né Nós temos muito ectoplasma, que é a energia que sobra é energia, é energia através do nosso corpo que o mundo além pode fazer uso. Se você não se encaminha para o bem, para algum lugar você vai trabalhar. E aí pode ser que você tenha medo percebendo isso inconscientemente.